Fala galera do Yuhá, aqui, estamos aqui no estado do Pará, não é isso? Isso, na cidade de Marabá. Pois é, o último o hack do ano nessa terra quente, nessa terra gostosa e a gente vai mostrar o que os meninos estão fazendo nesse dia de sábado né o a primeira live que a gente está fazendo hoje? Isso, eles já estão trabalhando estão cheios de missões aí fazendo, trabalhando com o Lego, fazendo vídeo e a gente vai tentar mostrar e conversar um pouquinho com eles Vamos Pois é, a gente está aqui na, na escola Anísio Teixeira, que fica aqui na cidade do Pará, as barracas já estão montadas, a gente vai mostrar mais tarde como é que tá essa movimentação mas agora a gente vai mostrar eles trabalhando aqui tem uma equipe que está Filmando já, faz parte do desafio deles, ó. eles estão entrevistando uma pessoa Eu e a Carla vamos mostrar aqui, ó, o pessoal trabalhando aqui atrás já, ó, já filmando e começando a trabalhar. Eles começam a trabalhar cedo, sabe? Tipo, eles acordaram cedo, tomaram um café e estão aqui filmando já. Vamos, vamos ver se a gente conversa com alguém aqui. Vem cá, vem cá. Como é que é seu nome? João Paulo. João Paulo, chega mais, João Paulo. O que, é que vocês estão fazendo aqui? Era num projeto do Hackton, Instituto do Unibanco. Uhum. E aí vocês estão entrevistando a pessoa ali? Isso. E como é que tá sendo pra vocês pegar a câmera e colocar o microfone, entrevistar e vocês fazerem o negócio todo? Tá sendo uma experiência nova. E até agora o que você achou disso tudo aqui? É, muito legal. Tá legal, né? Tem tá. muita comida. Qual a tua função, hein? Qual a tua função? Né? É fazer as perguntas. Ah, é. você vai ser tipo repórter. Exatamente. <risos> Olha aí, <risos> tem alguém, né, pra trabalhar junto com a gente durante o evento. Pois é. Obrigado, viu? Obrigado Bom trabalho você. pra vocês. Agora a gente vai continuar mostrando, né, Carlinhos? o pessoal que tá trabalhando lá dentro. A gente não, vai tipo, andando de ré, né? Tipo, em todo o rack a gente andou de ré. para pra carro não cair aqui, né? Em todo o rack a gente andou de ré e a gente não vai fazer diferente nesse. A gente vai começar agora, ver com o pessoal trabalhando com outros materiais. O pessoal tá ali filmando, mas a gente também tá trabalhando com... Tem gente trabalhando com Lego e fazendo vídeo e trabalhando com site lá dentro da sala. Agora deixa eu só mostrar, Davidson, aqui, os uhum. painéis de frases inspiradoras, né, que fazem a ambientação de todo a... o pessoal o... aqui. O que, que vocês Oi, estão fazendo? A pessoa, a pessoa. Vamos até teu nome? Meu nome é Tatiane, gente, oi, tudo bom? E o meu nome é Roberta, tudo bom? O que vocês estão fazendo? Vocês estão escapando das atividades ou estão trabalhando? Não, a gente está esperando ela terminar de dar a reportagem para a gente entrar na sala. Ah, sim. estão gravando lá dentro? Estão. Estão ficando famosinhas. Oh, ela é famosa. <risos> e o que vocês estão achando até agora do evento? Tá o que vocês mais gostaram? perfeito, ótimo, o que eu mais gostei é a interação de todo mundo. Porque quase ninguém se conhece aqui, mas é como se todo mundo se conhecesse faz muito tempo. E a comida? Ótima. Tô já. já. tá está levando já comida para a tô pra levando. Sala. E que é isso aí que você tá comendo? Bombom, bom, serenata. Valsa, sonho de valsa. Tá fazendo uma propaganda aqui do negócio. Obrigado, meninas. Tchau, Até mais tchau. tarde. E aí a gente vai continuar agora mostrando. A Carlinha estava falando das frases, né? Os painéis que eles vão começar a rabiscar. Para que que eles usam as redes sociais deles? Se é pra se divertir, se é pra, se, pra estudar. Eles vão daqui a pouco começar a dar uma rabiscada nesses painéis. Tem também o solte o verbo que ainda tá em branco. A Carlinha correndo, a nossa cinegrafista. Que ainda tá em branco, mas daqui a pouco eles vêm aqui preencher Mas aqui dentro da sala o pessoal tá tentando montar a escola dos sonhos com o Lego A gente vai entrar aqui na sala agora, de ré como sempre, de ré como sempre E olha, o pessoal tá ali, tipo, concentradíssimo montando os Lego Olha a fotógrafa também lá, concentradíssima tentando tirar a foto Olha lá, deitada, tentando pegar o maior ângulo A gente vai falar com eles agora, vamos lá Oi, gente! Oi, oi! Estamos ao vivo! E aí, tudo certo? O que, que vocês estão fazendo? Conta pra mim. Vira pra cá um pouquinho pro pessoal te ver, você ficar conhecida na rede mundial de computadores, internet. Seu nome? Vanessa. Vanessa, o que, que vocês estão fazendo com essas pecinhas? Não é brincadeira de criança, só o Lego, né? Não, com certeza não. Nós estamos construindo aqui a escola dos nossos sonhos, né? Porque na nossa escola mesmo, não podemos, vamos supor, nós temos sala de informática, não podemos usar... Os banheiros são péssimos, não tem descarga. Então, estamos tentando montar aqui uma escola onde tenha tudo que a gente sonha um dia. Tá certo. E tá acompanhando, não sei se vocês estão escutando. Ó. E uma flecha atravessada. Tem música, vem aqui. Pra você. Ela é a DJ. Ela é a DJ do negócio aqui. Todo mundo trabalha embalado com música. E vocês curtem o Maiara maraísa aqui? É, estamos curtindo isso só para descontrair. Só para descontrair? Isso. E vocês curtem tipo, só esse tipo de música ou rola de tudo? de, é de tudo. Pedir. É só pedir a gente. Mas essa aí é a frente, é boa. É. Como é que é o nome dessa aí mesmo que eu esqueci? Eu não sei também. Pois pronto, o pessoal trabalha aqui animado, estão montando o Lego, a escola dos sonhos. Tudo aquilo que eles queriam dentro da escola, eles podem. Oi? Oi. Ah, quer falar a uma coisa aqui? Tá, ah, assim, o meu consentimento a gente está fazendo isso não é necessariamente pra gente. É uma escola que talvez a Lulu vai estudar no futuro. Uhum. A gente quer construir uma escola bonita para as pessoas que possam desfrutar do que a gente não teve. Isso. Pois é. Você queria falar também? Vamos falar também aqui. Para eles poderem ter aquilo que a gente não tem hoje, entendeu? Uma estrutura melhor, um banheiro que você possa utilizar adequadamente, que seja limpo para que você possa ter um melhor aprendizado. Legal. Gente, isso é só... A galera tá sabendo das coisas, hein, Davidson? Isso é só o primeiro dia, Carlinho. O pessoal já tá trabalhando sério. Agora vamos mostrar o pessoal lá dentro da outra sala? Ah, tá outra sala? Lá é a sala principal, né? Isso. A sala onde o pessoal está trabalhando com o Lego também, está construindo a Escola dos Sonhos. Porque agora no início da manhã eles receberam algumas missões. Então cada grupo achou uma missão escondida lá na mesa e está trabalhando nisso. Então eles estão espalhados. Tem gente em várias salas, tem gente filmando, como a gente já mostrou. E a gente vai mostrar agora a sala principal de trabalho. Mas tem, antes, tem gente querendo aqui dar um oi para a galera. E vocês são de que escola? Estamos do anísio daqui mesmo. Daqui do é. Aqui. E como é que é receber essa galera toda aqui na sua escola? É um prazer, maravilhoso. O <risos> que você está achando até agora do evento? Ai, meu, excelente. Já, já, todo mundo já se tornou amigo, todo já. mundo já está enturmado. Já sim. Não. E você, o que você está achando? Tá, que de gravata, que só não está dando nó, né? É um, é um dia, é dois dias chiques de trabalho, né? É, verdade. Tem que, <risos> tem que vir bem arrumado, né? Tudo certo. E mais me fala, aí, o que, que vocês estão trabalhando já desde agora? Vocês vão entrevistar um pessoal aí? Como é que é? A gente vai entrevistar o pessoal do Instituto UniBanco e vocês vão ver só na no vídeo. É surpresa. É surpresa. Tá certo. Então bom eu traba trabalho. de quero mais, então. Tá certo. Olha, aí, fazendo uma surpresa. Então depois você acessa lá o site do Hack para ver o trabalho deles. Obrigado, viu, meninos. Bom trabalho para vocês. Obrigada, Aqui dentro tá rolando entrevista para TV. Vamos girar. Ó, oh, é. Olha ali, que chique. É o SBT que tá gravando. Aqui já passou Globo, já passou Band, agora é SBT. O pessoal. Tá... A gente vai poder entrar, deles vamos, vamos entrar aqui, vamos passar do ladinho? Vamos ladinho. Ó. ladinho. O pessoal tá dando entrevista aqui, vamos. Olha. Olá. A Roberta tá dando entrevista. A Roberta enganada. Olha só. Dá pra ver, gente? Tá dando entrevista para uma emissora local daqui da cidade de Marabá. Olha lá! Um abraço pro o pessoal do SBT, afiliada do SBT aqui, o Correio, que tem um grupo de jornal aqui, um abraço para vocês. E o pessoal continua trabalhando aqui também, ó. tem mais gente aqui no Lego, fazendo a Escola dos Sonhos. A gente tá ao vivo! A gente está ao vivo! E aí, recadinho para a galera? O que, que vocês estão fazendo aí? Nós estamos fazendo a Escola dos Nossos Sonhos. A melhor de todas, sim, a melhor o de todas. Que a gente acha que nós precisamos. Tá certo. Quem pode falar pra mim o que que nessa escola dos sonhos tem que não tem na escola de vocês hoje? Piscina. Nossa escola tem até piscina, gente. A lanchonete que se move no colégio, a lanchonete que se move no colégio todo. Tem uma quadra que também a gente tá tentando melhorar ela aqui. Tá certo. Vamos criar um carrinho que pode circular pela escola, porque a escola é muito grande, entendeu? Também, né? Que tem circular a pé, então tem que fazer os carrinhos para a gente circular de carro. Certo, tá vendo, né? A montagem dos meninos aqui. Agora a gente vai para outro grupo que também tá montando o Lego. E você tá conhecendo o espaço e o pessoal que tá aqui. Aquele oi, aquele oi pra gente que tá ao vivo. Oi. Oi, vamos perguntar o que é que eles estão fazendo, Davidson? Vamos, deixa eu conversar com alguém que já entende aqui. Ele tem um canal no YouTube, já é famosinho. E aí, o que, que vocês estão fazendo? A gente está fazendo a, a escola dos do sonhos aqui de Lego. Tá tentando fazer, né? Tá meio que. Aqui é o ensino fundamental, ó, seria, ó. Uhum. Aí a gente está usando a, a criatividade aqui, né? O que vai surgindo na mente a gente vai fazendo. Tá certo. O que, que você está achando já do evento aqui? Você chegou, conheceu novas pessoas, comeu ali. Cara, tá, achei bem bacana, tá bem legal. Eu, eu espero fazer mais atividades, participar das oficinas também. Eu, eu assisto os vídeos, eu, eu tô gostando de participar até agora, até o momento assim me surpreendi. Tá os vídeos, tá gostando dos vídeos? Oh, tô gostando, tô gostando. É, tá gravando? Tá, tá, tá gravando. Tá. Agora faz a propaganda do teu canal, o pessoal se inscrever. Ô, oh, canal Bisla, se inscreva lá, galera. Link na descrição, ó, vocês colocam depois, viu? Se inscreve aí, assina o sininho. E para receber as notificações do canal dele. Tá certo. Pessoas, a gente está encerrando essa primeira live aqui. Mas a gente volta para mostrar baladinha, para mostrar o que eles estão fazendo, para mostrar comida, para mostrar tudo. Porque esse é o primeiro dia de hacker aqui no Pará. Na cidade do Marabá, não é isso? Isso. Daqui a pouco a gente volta hein, com mais. Tchau!